Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Da infância à juventude. Esse é o tema que nós vamos abordar aqui hoje. Sabe por quê? Porque o recém-nascido é um espírito que volta mais uma vez ao plano físico, é claro, para vivenciar novas experiências. Portanto, ele traz de encarnações anteriores, de encarnações passadas, ele traz tendências, defeitos, Qualidades, virtudes, amizades, inimizades, tudo isso vem com o recém-nascido, tudo isso vem com a criança, tudo isso vem com todos nós que já passamos por essa, por essa fase. Então, ao nascer, o corpo da criança, claro, é frágil e, por ser assim, o coloca numa posição de dependência e de aprendizagem. É nessa fase é, que se estende assim, praticamente do nascimento até os 7, 8 anos de idade, que o espírito reencarnante é mais acessível às impressões que recebe. Ou seja, é a fase que ele mais aprende com a família, principalmente, com os pais, com quem está dando a educação para eles. É a fase que eles estão mais abertos a isso. Mais tarde, por exemplo, né, quando a criança... É, tem a sua capacidade de raciocinar, estiver aprimorada, né, ela irá comparar inconscientemente as informações que recebeu nesta encarnação com a carga de experiências que traz, modificando o seu comportamento perante a vida. Olha, olha mais uma vez que ponto interessante. A criança, passando dessa idade, 8 anos, 9 anos, ela começa a comparar quem sou eu o que, que ela está trazendo tudo de outras encarnações e o que, que ela está aprendendo. Pelo qual ela vai optar? Né? Pela qual ele vai, ela vai optar? Se estiver aprendendo coisas boas, com certeza que ela vai optar pelo bom. Se não tiver, se não for suficiente, provavelmente ela vai assumir a sua individualidade. Olha a importância. Então, dessa forma, a boa orientação que tiver na infância lhe poupará muitos enganos. Assim como a má orientação poderá incliná-lo ao erro, é claro. Portanto, o lar é a mais importante fonte de elementos para o espírito. Isso é no lar. E cabe aos pais prepararem seus filhos para a vida, para toda a vida que os aguarda. E a melhor ferramenta a ser usada para isso é o exemplo, é o amor, é o diálogo. A maioria de, das pessoas que tem 40 anos de idade deve lembrar disso que eu vou falar. Né? Os pais costumavam dizer assim para nós, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque eles faziam um monte de coisa errada e quando a gente via que eles estavam fazendo errado, eles olhavam para nós, ó, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Só que hoje não se vive mais assim. Hoje nós temos que falar para os filhos, faça o que eu faço, porque querendo ou não querendo, eles vão fazer o que a gente faz. Os pais da gente falavam para fazer o que eles diziam, mas a gente acaba, acabava fazendo o que eles faziam. E é o normal. E hoje a gente já tem essa visão diferente pra, para com os filhos. Dizendo ou exemplificando para que eles façam o que eu faço. Então eu devo sempre praticar o bem, fazer o bem, para eles seguirem. Né? Então são coisas muito interessantes quando a gente fala assim de infância. E nós temos que estar conscientes de muitas coisas também. Né, para termos, para sermos bons é, gerenciadores dos nossos filhos, por exemplo nossos filhos, por exemplo, eles não são nem melhores e nem piores do que os filhos dos outros, ou seja todos são espíritos em tarefa de regeneração isso é uma consciência que todos os pais devem ter de regeneração de elevação, de aprendizagem então, nós devemos tratar a todos em pé de igualdade mas sempre, é claro, exercitando o sentimento de fraternidade, mostrar à criança que o trabalho honesto é edificante para o espírito e é uma fonte de aprendizado, é uma fonte de elevação, então é importante ensinar a criança a executar já pequenos serviços, porque isso prepara ela para o trabalho quando ela for um adulto, é claro, quando ela começar a trabalhar profissionalmente, Ensinar que nós não devemos desperdiçar as coisas, isso é muito importante. Mostrar que o que nós jogamos fora poderá faltar para o nosso semelhante. São tantos necessitados que existem e às vezes a gente quer jogar fora as coisas. Ouvir a criança com atenção, com interesse sobre os acontecimentos do dia, do, da escola, né? das brincadeiras com seus amigos, comentando e orientando sempre que necessário se ela começar a mentir, que é normal também para as crianças, dialogar com a criança, levando-a a concluir é, por si mesma que a mentira é prejudicial de todas as maneiras. A autoridade também dos pais para com os filhos ela não deve ser excessiva, excessiva a ponto de inibir a criança, revoltá-la, criar-lhes dependência, porque isso acontece. E nem também propiciar facilidades exageradas porque isso pode causar desajustamento também da própria criança. E atentar sempre para o espírito de justiça, tanto na premiação como na punição, tanto no elogio como na crítica. Aí, se nós conseguirmos fazer com que os nossos filhos tenham essa prática que nós falamos aqui agora, elas vão entrar numa fase de adolescência e juventude já muito mais preparadas, porque a adolescência é uma fase de confrontação, é uma fase de crise, que faz com que o jovem confronte a própria moral individual, que é própria dele, é anímica, com os valores familiares e, por extensão, com os valores sociais também. Então, nessa fase, o espírito retoma, sim, a natureza que lhe é própria. E ele se mostra tal qual era, como o espírito sempre foi. Então, é uma fase difícil, porque existem mudanças de ordem biológica, né, psicológica, social, e que necessitam, o jovem, né, o adolescente, ele necessita mais do que nunca de orientação e de amparo. Isso para que ele esteja bem consigo mesmo, com o próximo e com Deus, é claro. Allan Kardec ele traz uma informação interessante dizendo que essa fase é como as demais fases do desenvolvimento humano, ou seja, é de grande importância para o espírito que está se preparando para assumir a sua verdadeira identidade, porque ele efetua uma verificação de seus valores individuais e vai se definir enquanto ser eterno. É um acúmulo que ele vem trazendo de outras encarnações. Então, eles continuam precisando de acompanhamento, principalmente em alguns pontos interessantes, né? É, não perder de vista a necessidade do diálogo, do companheirismo, é, da atitude de respeito que deve nortear toda e qualquer comunicação com eles. Né? Respeitar-lhes as inclinações e as características individuais mas sempre, se possível, apontando-lhes as vantagens e desvantagens dessa ou daquela opção, segundo a visão cristã, segundo a visão espírita, segundo a visão da religião que a pessoa siga, porque é sempre moral, claro. E não perder de vista também a tarefa de auxiliá-los através do exemplo e do respeito, né? ajudando a individualidade daquele ser, no sentido de que ele busque equilíbrio, que ele busque discernimento na sublimação das próprias inclinações e tendências. Assim, nós não temos dúvidas de que ele vai consolidar a sua maturidade e assim também ele consegue dar prosseguimento à sua vida adulta e à sua evolução, que é a coisa mais importante que existe para o aprimoramento, como nós dissemos, para a própria evolução do, do, do espírito, de todos eles. Então, Precisamos prestar atenção e, e, e, dar, é, e dar confiança para a criança, para o adolescente, para os jovens. Porque é dessa maneira que nós tornamos adultos moralizados, adultos que estão trilhando o caminho do homem de bem. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.